Eu sou Melissa Lorange e eu estou falando meio sussurrado porque são três e meia da manhã e eu acabei de chegar de uma festa onde me apresentei, não era com essa roupa, eu resolvi vestir isso porque não sei, porque eu acho que ficou bonito, vocês não acham que ficou bonito? Eu acho que foi legal. Enfim, as unhas já caíram, percebam só, mas eu fiquei de gravar um vídeo, então vou gravar um vídeo. Por isso que a minha maquiagem já teve momentos melhores, eu estava bem mais bonita quando eu saí de casa, porém... É o que nós temos para hoje, não vai ser a primeira vez que vocês vão me ver feia, não vai ser a última, com toda é certeza. É, fiquei de fazer um vídeo, pois prometi que ia responder 16 perguntas dos meus amigos do Facebook. Me recuso a chamar de fãs, porque fã é quem paga suas contas, não é? E ninguém me paga nada. Então são os meus amigos do Facebook que me fizeram 16 perguntas trágicas. Então eu vou fazer 16 respostas trágicas, não é? A primeira pergunta é de Thalita Almeida: Qual foi a pior trança da sua vida? Foi com um rapaz cujo nome eu não vou dizer. Mas que estava a 20 km por hora, eu queria estar a 80, e aí as coisas não estavam funcionando muito bem e eu mandei ele se vestir para casa. Porque a minha dica para você é: se o sexo não está bom, manda o boy para casa. É normal. Ninguém é obrigado a transar bem ou não. Ninguém é obrigado a transar do jeito que você quer que a pessoa transe. Se não está funcionando a química, um abraço, vamos ser amigos, vamos fazer outra coisa, a vida continua, tudo é maravilhoso. Fernanda Conceição, minha designer, não estou usando roupas dela hoje, por um sinal, uh, perguntou qual o seu maior arrependimento? Eu estou olhando ali no tablet. meu maior arrependimento foi insistir tantos anos em uma relação com o meu pai, que é um psicopata. Eu não deveria ter feito isso, deveria ter ignorado isso aqui minha vida e eu seria muito mais feliz. Mm -hmm. Yanxi, minha ex-maquiadora, que não me permitiria nunca estar com esta cara, me perguntou... O que mais te irrita na cena drag no Brasil? O que mais me irrita na cena drag no Brasil é... A gente não tem espaço para trabalhar e quando tem um cachê é muito pequeno. Então o que me irrita na cena de drag do Brasil é que ela vai morrer por inanição Porque ou só vai sobrar a galerinha da Zona Sul com muito dinheiro para pagar as suas coisas ou daqui a pouco a gente vai morrer, né? Porque não tem como se sustentar com essas coisas todas, não é mesmo? Eu não sou performer de boate porque eu não tenho insistência para frequentar festas para ser chamada, por exemplo, mas eu conheço pessoas que são e aí a situação não é muito boa, né? É isso que me entristece estresse na cena drag atualmente, outras coisas, mas isso me estressa bastante. E aí o Luiz Pereira perguntou, o que mais te anima na cena drag atual do Brasil é que ela vai acabar, isso é o que mais me anima. É isso. Muito bom. A ah, Júnior perguntou, não tem lubrificante, e agora? Faz sexo não penetrativo. Essa filosofia do sexo penetrativo do lubrificante é muito ruim, né? Se não tem lubrificante, faz outra coisa. Tem tanta coisa boa de sexo pra fazer por aí que não envolvem lubrificantes. Ah, muito bem. Dora Adora perguntou: Lorange, é uma homenagem ao Orange The New Black por causa dessa sua cara de presidiária? Não, querida, até porque nunca me deram parte de mim na delegacia. Próxima pergunta. Ah, não consigo baixar o um negócio aqui. Ah, baixei. Luna Lovegood, que quer me ver processada, perguntou qual o maior crime que você já cometeu. Provavelmente foi um vídeo recente dizer que as pessoas deveriam ir na rua que quebrar tudo, não é? Apologia ao terrorismo, segundo o governo Dilma deveria estar presa. Ah, Teodoro Nascimento. Você faria o teste do sofá para participar do clipe de qual dessas três rainhas? Lady Gaga, Madonna ou Rihanna? Só pode escolher uma, Monamu... É, eu não faria teste de sofá pra ninguém. Mentira, claro que faria. faria. Ah, Lady Gaga, eu sou Little Monster, só que velha, no caso. Little Monster de 30 anos. Eu sou uma Big Monster. Qual foi o momento mais trágico, vergonha alheia da sua vidinha? Me perguntou Verônica Kowaleski, que é uma cretina, né? Que se não se faz esse tipo de pergunta para as pessoas. Então, mas eu vou responder, porque eu fiquei pensando, matutando né, qual de todas as tragédias da minha vida eu ia contar pra vocês. A vez que eu... Ai, meu dedo aparecendo. Olha que coisa horrível. Pronto, melhorou. A vez que eu... Eu não vou editar esse vídeo, fora. Assim. A vez que eu fui soltar um pão e me borrei no trabalho. Ainda bem que eu tinha uma cueca extra. Não bem ao caso porque eu tinha uma cueca extra. Mas eu tinha uma cueca extra. E aí eu fui me trocar no banheiro, mas todo mundo sabia que eu tinha me cagado. Mas as pessoas foram muito boas e elas não comentaram disso nunca. Que é isso que você deve fazer quando alguém se borrar no banheiro, porque as pessoas esbarram no banheiro. Isso acontece. Caguei, foda-se, caguei mesmo. Ah, Carmen levou qual a pior comida que você já comprou ou ganhou na vida? É, pinhão, pinhão em conserva. Eu não sabia que eu não gostava de pinhão em conserva até comer pinhão em conserva e eu quis estar morta porque ele custou muito caro, né? Quando eu fui para Campos do Jordão eu comprei. Eu custo muito dinheiro, mas eu estava com curiosidade, eu comi uma bela bosta. Não compro, não compre em pinhão. Hum, hum, hum, não comprem. É ruim, é ruim, é bem ruim. É um negócio horrível. Uh... Will Sartori perguntou, qual entrega de RuPaul você pegaria? Bom, qual eu não pegaria, não é? Mas no momento, eu acho que o grande tesão da minha vida se chama Linatius Parks. que eu falei Thiago Guimarães dois. o impeachment foi um golpe sim Christian Carrelli qual foi o momento mais memorável gratificante da sua carreira de drag dois momentos muito memoráveis e gratificantes uh, foram duas palestras uma para UF para os alunos de enfermagem que estavam entrando e outro que eu fiz essa semana para os alunos do Instituto Federal Fluminense lá em Itaperuna né? foi muito legal, eu gosto muito de falar com as pessoas, acho que por isso que eu tenho um vlog, né, por isso que eu fico aqui falando várias merda e aparentemente pessoas escutam mas eu gosto muito de falar com a juventude porque afinal de contas, se não for eles, quem é que vai né, tomar conta dessa bicha velha quando não puder andar, vocês, né, quando eu não puder mais me maquiar, porque eu estarei com Parkinson tremendo assim, alguma de vocês vai estar com piedade, vai me maquiar, é isso que vai acontecer, muito bem, então esse foi um dos momentos mais gratificantes, dinheiro mesmo não ganhei nenhum, mas a vida é feita de ser pobre, é... Manip Mandeleve, não sei falar sobre isso. Eu não sei, eu não, ela, ela escreve o nome dela, difícil, mas aí vem a Bia, maravilhosa, pergunta. Você reage mais com vergonha alheia ou Skadenfraud? Skadenfraud, para quem não sabe, é quando você se diverte com alguém se ferrando. É, eu reajo muito negativamente com vergonha alheia. Eu não estou olhando para cá, né? nesse vídeo eu tenho total noção de que eu estou olhando para lá, não estou olhando para cá, enfim... Eu tenho desconforto físico com vergonha alheia. Eu não consigo acompanhar uma série de vergonha alheia por muito tempo. Então, por exemplo, eu não consegui acompanhar a entrevista do FHC para o Jazira, porque aquilo estava me dando nervoso, uma vontade de vomitar. Eu, eu tenho desconforto físico, eu não posso com vergonha ali. é um negócio muito ruim. Ah... Camila Fernandes, linda, maravilhosa. Quais suas perspectivas para o futuro do Brasil? As piores possíveis. Né? A gente está na merda, à beira de uma guerra civil, porque o genocídio de LGBTs, mulheres e negros está de tal forma que a uma hora a gente vai ter que reagir, enfim, é o que eu acho, vai dar merda, em breve. Bianca Reis, como foi a reação dos seus colegas de trabalho quando eles souberam que você faz drag? Se contou, não contei, pois dou aula numa escola, e ou eu dou aula numa escola e não conto que faço drag, né? Porque vai se tornar um inferno, porque é a escola pública, e aí às vezes a gente tem que fazer a louca, a Kátia Cega, por motivos de funcionalidade, né? A militância é muito bonita para tudo, mas eu tenho uma outra militância, né, como boy, a fazer, que é dar aula, e eu preciso do máximo de ferramentas possíveis para trabalhar bem. E um monte de gente falando, Melissa milita, nos corredores, realmente não vai ser a melhor delas. Mas, enfim, é só por isso mesmo. Ah, é isso? Acabou? Acabou, gente. É, era só isso. Ah, Laranjudo fez uma pergunta eu vou ter que responder, porque é da família. O que te faz querer desistir continuar com o seu trabalho como drag produtora de conteúdo? É, o que me faz desistir é a falta de equipamento Olha, o dedo, o dedo me faz desistir. O que me faz des querer desistir é a falta de equipamento, dinheiro, porque eu queria ter dinheiro para investir, não é nem ganhar dinheiro, seria ótimo ganhar dinheiro, mas ele me diz que me falta dinheiro para investir nisso, que eu sou pobre, e aí eu queria poder investir nisso com mais dinheiro e assim poder fazer coisas melhores para vocês, para mim, que eu faço isso para se sentir bem, apenas. É, e o que me faz continuar é que cada palestra que eu vou, por exemplo, eu sou muito bem recebida, então um dia que eu for numa palestra e me tacarem em pedra, eu paro, é mais ou menos isso. Era só isso que eu tinha para dizer. Esse vídeo já tem nove minutos. O melhorista está escorrendo. Ah, a gente é botoquinha na meleca sem assim com a unha, que é maravilhosa. A gente, unha, postiça é ótimo para tirar o negócio da meleca lá de dentro. né? Excelente, fica aí registrado, tá? Um beijo e a gente se vê por aí em algum lugar na vida.